Glórias a Deus, mais uma vez cumprimento você ouvinte com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo você que tem a Bíblia, a Bíblia Sagrada, acompanhe conosco a palavra, se você não tem, acompanhe também porque ela é digna de aceitação, ela é riqueza para a nossa alma no livro de Mateus, capítulo 8, Deus tem uma palavra para nós nessa manhã Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, diz assim, E entrando Jesus em Carfanaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, dizendo, Senhor, o meu criado já em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo lhe disse, Senhor... Não sou digno que entreis debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu, meu criado será sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados a minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e ao outro vem e ele vem, e ao meu criado faz isso e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos seus seguidores: Em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei fé tamanha. Mas eu vos digo que muitos virão do oriente e do ocidente, a se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores; ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, como credes? te será feito. E aqui na, naquela mesma hora, o seu criado, Sarou. Glória a Deus. Eu quero que você preste bastante atenção que nós temos uma lição, um ensinamento muito grande nesta palavra, onde Jesus... É abordado por um homem que tinha um problema que precisava ser solucionado. Aleluia. Esse homem era um centurião, era romano, ele não fazia parte do povo escolhido, do povo de Israel, ele não fazia parte do povo da promessa, ele era um pagão, mas ele tinha conhecimento da autoridade e do poder de Jesus essa é uma grande diferença, aleluia, você conhecer quem é Cristo e reconhecer que Ele é Salvador e Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer que Jesus, entrando em Carfanaum, aleluia, esse homem vai de encontro a Ele, alguns é, evangelistas, como Lucas, vai dizer que Ele manda alguém encontrar com Ele, mas esta palavra está dizendo que ele se encontra com o mestre e diz, Mestre, o meu criado está em casa, violentamente atormentado, paralítico, está enfermo. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que quando ele faz essa declaração, Jesus disse, vamos lá, vamos lá que eu vou dar a ele saúde. Aleluia! Que maravilha! Jesus disse, eu vou lá e vou dar a ele saúde. Mas o centurião diz, Senhor, eu não sou digno que Tu vá lá. Eu não sou digno que Tu entres na minha casa. Eu não sou digno que Tu vá debaixo do meu telhado. Mas dizer uma palavra, somente uma palavra Tua. E eu tenho certeza que o meu servo será curado. Aleluia. E o interessante dessa palavra maravilhosa, que a Bíblia vai dizer que Jesus se impressionou com a fé dele. Não, Senhor, não precisa Tu ir lá, não precisa Tu ir lá colocar a mão, não precisa Tu fazer mais nada, somente uma palavra. Sabe o que é isso? É você reconhecer o grande poder que tem a palavra de Deus. O salmista vai dizer que quando Deus fala, a terra se derrete. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis que quando Deus falou, tudo se fez. Aleluia! Quando Deus fala, tudo acontece. O livro de Hebreus vai dizer que tudo que se fez, tudo que se vê hoje, tudo que é aparente hoje, foi feito do nada, pela palavra que saiu da boca de Deus. Aleluia! E o livro de João, capítulo 1, vai dizer que esta palavra é Cristo. O verbo divino que se fez carne, o logos que habitou entre nós. Aleluia! Esse homem mesmo não tendo, vamos dizer assim, um conhecimento profundo da teologia, de quem era Cristo, de quem era Jesus, de quem era o Salvador, mas ele tinha plena convicção do poder de Cristo e da tua autoridade. E o interessante é que ele dá ali a Jesus uma pequena demonstração que ele conhece o que é autoridade. Ele diz, Senhor, eu sou um homem de posses, eu sou um homem de poder, eu sou um homem que tenho pessoas à minha autoridade, que eu falo com ele, vai e ele vai. Eu digo para ele, vem e ele vem. Eu digo para ele, fica e ele fica. Eu digo para ele, faz e ele faz. Da mesma forma, eu sei que se o Senhor falar, aleluia, também será feito. Ô oh, glória! Ele fala com Jesus, Senhor, eu conheço de autoridade, sei que Tu também tem autoridade, então não precisa de tu, Senhor, entrar na minha casa. Mas dizem uma palavra, somente uma palavra, e o meu servo sarará. A Bíblia vai dizer que isto comoveu, impressionou de tamanho poder Jesus, que Jesus vira para os seus discípulos e fala aí, olha, nem em Israel eu achei fé como essa. Nem na minha casa, nem no meio do nosso povo eu achei fé dessa forma. Aleluia! O que move o coração de Deus é a nossa fé. O que move o milagre é a fé. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E ainda diz mais, é necessário, o escritor dos hebreus vai dizer, é necessário que aquele que se chega a Deus, creia que ele é galardoador de todo aquele que busca. Aleluia! Então, nessa manhã eu quero que você fique com essa palavra. Você não precisa de nada místico, você não precisa de nada físico, você não precisa de nada palpável, você precisa somente de uma palavra e tudo será feito. Você precisa de uma palavra para levantar desta cama, você precisa de uma palavra para essa porta se abrir, você precisa de uma palavra para essa tormenta virar bonança somente uma palavra do Senhor. E tudo será fará. Só precisa ter fé e dizer, Senhor, diga uma palavra. Eu preciso de uma palavra. E Deus está falando uma palavra contigo nesta manhã. Somente a palavra de Deus pode transformar. Somente ela pode mudar o cativeiro e virar a página da tua história. No nome santo de Jesus. Se você crê nesta palavra e no desta manhã, ore comigo. Vamos orar neste momento creio que uma palavra de nosso Deus pode mudar tudo Senhor Deus querido, Deus de misericórdia agradeço a Ti Senhor Deus por mais esta manhã, por mais este dia pelo privilégio de estar aqui, de orar e agradecer o Teu santo nome e aprender da Tua palavra Senhor eu peço a Ti que neste momento envolva cada um que está orando conosco com o Teu poder, com a Tua palavra mude cativeiro Senhor Deus abençoa o Teu povo Pai querido Abençoa, Pai querido, a nossa companheira, a nossa esposa, nossos filhos, nossa filha. Abençoa as mulheres que ontem foi o dia delas. Abençoa, Senhor Deus, esta criatura que tu colocou no nosso lado para nos ajudar. E faça a tua vontade no nome santo de Jesus. Música Gente querida, gente amiga, tivemos aí uma palavra de fé aos nossos corações com ele, Presbítero João Olímpio que volta agora no próximo domingo, passando amanhã, domingo que vem. Ele está aqui, no, aqui na, na Colina FM, levando para você, claro, é, um momento da palavra ao seu coração.